E aí, pessoal, hoje eu vou falar desse filme muito interessante, que é o 13 vidas, o resgate, que a gente tem o Colin Farrell e o Viggo Mortensen nesse incrível filme, eu vou dizer, ele tem duas horas e meia, e essas duas horas e meia narram exatamente o que eu vi no documentário desse filme, que, pra quem ainda não sabe, é uma história real de 13 meninos que foram numa caverna lá na Tailândia em 2018 e acabaram presos porque começou a cair uma chuva e eles ficaram lá. Então, olha, esse filme é muito interessante, ele... Mostra direitinho e os atores fizeram os personagens, assim, muito, muito parecidos. Foi muito interessante de ver, porque eles fizeram exatamente o que eu tinha visto no documentário. É um filme super emocionante, gente. Assistam, tá lá na Amazon Prime.